O que a gente fez hoje foi começar a trabalhar, pensar na montagem do, dos painéis e ver a relação de tamanho. O tamanho que ele vai ser fixado. As dimensões, né? E aí, relacionado com os pedaços. A gente está trabalhando com trabalhar com, com blocos. E hoje a gente fez essas medições e trabalhando na relação de proporção entre eles. Isso vai ter que ser feito pecinha por pecinha. Então, a gente vai ter que ter muita certeza do que a gente está fazendo para não errar. Né? É que a gente fez um empréstimo, montagem do de empréstimo, depois pintando bloco por bloco. E a gente teve uma dificuldade, porque a gente errou bastante, e a gente só notou o erro depois, teve que voltar, o erro aqui. É, um bug aí no, no sistema. Só que ele não vai, como a gente trabalhando com padrões geométricos. A até pensou, ah, vamos deixar o erro, é só um, ninguém vai ver. Só que isso vai interferir no, no desenho. Se a gente quebra o padrão, o padrão só, só é visualizado quando está todo completo. Se tem erro, a gente não consegue ver o padrão. Então, tem, vai ter que estar tá tudo certinho mesmo, a conta batendo. E esses códigos binários? É. Aqui é o código binário mesmo. E o que a gente fez foi uma conversão... Do, dos valores numéricos para padrão, padrão gráfico. Né? Aqui, a gente está trabalhando primeiro com preto e branco. Zero é branco e 1, um, fazendo essa substituição. O que eu estou querendo depois fazer é trabalhar com cores. No código binário, é, assim como no decimal, cada algaritmo tem um valor absoluto e um valor relativo. Aqui, a gente está trabalhando com a relação de valor absoluto. As cores seria para interpretar o valor relativo do, dos números de posição. Aqui é um 1, aqui é um 1, aqui é um 1, é um. só que em cada posição ele tem um valor relativo diferente. O que, é que eu fiz? Eu construí uma outra torre, onde ao invés de eu trabalhar com quadrinhos pretos e brancos. eu botava uma cor para cada número relativo. Então, se o 1 está na coluna 1, ele vai ser amarelo. Hoje ele vai ser laranja. E como são oito colunas, eu peguei as cores do disco de para poder fazer. Vocês o branco na verdade é a soma de todas as cores. Ele pegou todas as cores do arco-íris e adiantou o disco. E aí você gira bem rápido.